Há muito tempo eu estou querendo trazer esse tema, que é muito específico para vocês. Hoje eu vou compartilhar a minha visão sobre estampas no estilo atemporal. Olá, eu sou a Marcela Damaso, idealizadora do meu atemporal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E se você também ainda não se inscreveu neste canal, não perde tempo, se inscreve agora e ativa o sininho para você ser avisada toda vez que eu postar um vídeo aqui. Bom, eu não sou uma pessoa de usar muitas estampas, estampas extravagantes, muito coloridas. Eu tô aqui puxando na minha memória alguma estampa e só me vem uma. Uma estampa de lenço, mas que ela tem o fundo bem escuro. Bom, isso também não me impediu de obter autoconhecimento e saber que eu posso sim usar a estampa que eu quiser dentro do meu estilo, dentro daquilo que eu gosto, do meu estilo pessoal e do meu lifestyle também. Mas assim, eu confesso que eu sou fã dos grandes clássicos. Eu gosto muito de uma estampa listrada e aí pode ser uma listra bem grossa, bem larga, pode ser uma listra bem fininha, ela pode ser colorida, mas eu prefiro os tons mais neutros, principalmente se for PB, eu amo, me ganhou, é aí mesmo. E eu também gosto de poá, xadrez, aí o xadrez eu começo a usar um pouco mais nas cores, eu gosto de um xadrez vermelho e dos clássicos mesmo gente, não adianta eu falar que eu gosto de um floralzão que não, não é a minha vibe, não é, ah, não é por aí que eu gosto de me vestir. E pelo fato de eu gostar de estampas também, não significa que eu traí o meu estilo minimal ou o meu estilo atemporal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu vejo é um monte de gente falando para você usar XYZ ou colocando né, várias caixinhas. Se você é minimalista, você tem que usar assim. Se você não é, você tem que usar assado. E o que eu vejo é que isso acaba aprisionando, principalmente quando se fala em estilo minimalista ou estilo atemporal. Acontece que as pessoas vão reduzindo um estilo a uma estampa ou algumas cores formas e principalmente quantidade de peças e isso não é legal você não ter liberdade para você se vestir você não ter a capacidade de ser autêntica na roupa que você vai comunicar né? a tua imagem está comunicando isso aprisiona sim, é muito ruim e eu vou falar uma coisa é muito fácil você compor looks assim né? é, com essas ditas regras o que eu vejo é use neutro não use estampas ou se for usar estampa você vai usar um listrado e é muito fácil você acaba até conseguindo diminuir, se essa for a tua intenção, diminuir a quantidade de peças do seu guarda roupa. Porque se você tem só branco, preto, cinza, bege, vai, um marrom, não sei, vamos pegar essa gama de, de cores, elas são muito fáceis para você combinar. Eu não diria que é fácil, mas isso já está meio que no inconsciente das pessoas. Então é muito mais difícil você errar nessas combinações do que se você fosse fazer uma cor, uma combinação com tons mais fortes e vibrantes, por exemplo. E aí o que acontece? Você acaba nem saindo da sua zona de conforto. Se você é uma pessoa que está habituada, e... habituada a usar esses tons neutros, mas você quer expandir, quer melhorar, transformar, e usar muitas cores, você acaba não saindo da sua zona de conforto. Mas aí é o que eu pergunto, né? E a tua essência, o teu estilo, o teu gosto? O que, que você faz com tudo isso? A real é que ninguém é feliz sendo quem não é. Se você procura um estilo de vida XYZ, mas que não tem nada a ver com você, você vai ser só mais um rostinho bonito, uma mulher bem vestida, usando uma roupa bacana. Mas a tua essência ali tá gritando. Então o que eu sempre falo para vocês é para parar de pegar essas fórmulas prontas e tentar se encaixar. E eu digo fórmulas prontas assim: se eu chegar e colocar no. no jogar numa busca, ou mesmo no Pinterest, como ter um estilo minimalista ou como ter um estilo atemporal. A lista que vai vir é exatamente essa. Das cores neutras, das estampas assim, o assado, não use cores fortes, tenha x peças no seu guarda-roupa. Isso eu tenho certeza que mina a confiança da mulher. Porque se ela não estiver dentro deste padrão, ela possivelmente não tem o estilo de vida que ela quer. A gente está falando aqui no estilo de vida minimal e no estilo de... No estilo né, pessoal atemporal. Então não caiam nessa furada de seguir essas regras prontas. É, regras mágicas. Mágica, gente, não existe no estilo pessoal. O que existe é autoconhecimento. O que existe é você testar aquilo que você quer. E vestir a roupa que você se sente bonita. Comprar a roupa que te deixa atraente. Não vá atrás de fórmulas mágicas. Mas assim também... Se você é uma dessas pessoas que não quer, eu não quero, Marcela, não quero usar uh, muitas cores, eu não quero usar estampas muito coloridas, eu consigo fazer um detox? Consegue, consegue, ele é muito indicado. Eu indico para as pessoas que usam muito, muita estampa e não se identificam com o estilo é, mais maximalista, alguma coisa que chame muita atenção. Né, o que ela não se sinta bem com essas cores estampas, eu indico sim esse detox. O que eu vejo bastante são mulheres falando que, ah, eu gosto muito de estampa, eu gosto muito de oncinha, animal printing, eu gosto muito de colorido, estampadão, vestidão de verão, todo estampado, todo colorido, mas ela não se vê bonita, ela não se acha atraente, ela não se... não comunica uma imagem elegante atrativa. Eu acho que é mais por esse caminho. E aí ela quer também comunicar que é uma pessoa muito super extrovertida, que ela é divertida, que é ousada. E na verdade ela está comunicando outra coisa. Está comunicando uma salada, né? Um carnaval fora de hora. E isso também não é legal para a imagem. Quando você se identifica e você se sente bem e você consegue comunicar isso, ok. Não precisa fazer detox nenhum. E esse também vai ser seu atemporal. A partir do momento que você se vê aí perdida nesse mar de, de informação, porque a estampa é muita informação, dependendo da estampa que você vai colocar, é necessário sim, eu acho que é até bom fazer esse detox, limpar, ficar somente com as estampas que você se sente muito bem. Por muito tempo eu usei estampas que não tinham nada a ver comigo. Né? E quando você faz esse detox, sua vida muda, e não é porque você também é extrovertida que você precisa comunicar dessa forma, existem inúmeras formas. Eu estou sempre fazendo enquetes no, nos stories do meu Instagram, chamando atenção para as mulheres entenderem que dá para comunicar várias coisas de diversas formas. A gente só precisa um pouquinho pensar fora da caixa, mas isso é um exercício diário que você tem que fazer. Agora, o que eu não quero, não gostaria que você pensasse é que, ah, tudo bem, isso é muito seguro. Sim, o simples é um caminho seguro, mas ele não precisa ser sem graça. Você não precisa tirar todas as estampas e ser uma pessoa básica. Ser básico ou não está ligado a inúmeros fatores, assim como a estética minimalista, que é uma estética que eu gosto bastante. A estética minimalista está ligada com as formas, que são linhas é, sempre retas, são linhas simples, não tem frufru, não tem muito babado. Dá para você ter um estilo atemporal, um estilo minimal assim? Dá. Por isso que eu falo, são algumas formas que você faz, algumas roupas, alguns detalhes de, das peças que você usa, é que vai dar esse estilo minimalista ou esse estilo atemporal. Então, quando alguém olhar pra você e falar, nossa, sai do básico. Gente, meus ouvidos doem quando eu ouço isso. Saia do básico. Por que eu vou sair do básico? O básico não precisa ser chato, não precisa ser sem graça. Eu sempre falo isso. Saia do básico. Não, saia do seu look monótono, do seu look sem graça, do seu look cheio de informação que não diz nada, daquele look que mais parece um carnaval fora de hora. Aí sim... Mas do básico, não, você não precisa sair do básico. Se esse for o teu estilo também. Se você precisar realmente, né, depois de tudo que eu falei aqui, se você precisar fazer um detox no, de estampas no teu, é, no teu armário, no teu closet, faça que isso vai te fazer muito bem. E você vai ficar somente, você não precisa largar tudo. Mas assim também, se você quiser, Não tem problema. No meu caso, eu tirei, eu fui radical, não gosto de estampas. E aí fui acrescentando aquelas que, nossa, mas essa eu gosto. Caramba, olha, tem as minhas referências. Então, eu consegui ir por esse caminho. Mas você pode fazer um detox, deixar as estampas que você já sabe que gosta no teu armário e doar, vender, jogar fora as estampas que não tem nada a ver com o teu estilo de vida, o teu gosto pessoal, por exemplo. Mas e aí, falando em estampa, né? Qual é que é a da estampa, dá para usar ou não dá no estilo atemporal? Bom, vamos voltar um pouquinho e lembrar o que é o atemporal, né? O que é uma peça atemporal? Nada mais é, gente, do que uma peça que não vai sair de moda. E aí, assim, não vai sair de moda para você. Porque essa peça pode não estar na moda. Ela pode não ser tendência, igual eu vi a ah, num, num site super conceituado, não vou dizer qual, falando essa calça nunca sai de moda. Gente, sai de moda, mas isso assim é, é assunto para outro vídeo, mas a peça atemporal que eu sempre falo, por isso que chama meu atemporal, porque a minha peça é o meu estilo. Se você gosta de usar calça, mom jeans e você vai usar a sua vida inteira, você sempre usou Beleza, é isso aí, mantém a, a tua peça temporal, tá? Então, isso aqui é a atemporal. Já com estampa, não é? Assim, não seria a mesma coisa de você usar essa estampa sempre? Mesmo quando ela não estiver na moda? Então, se você quer usar o teu listradão colorido, e você sabe que você vai usar durante um longo período, não é aquela, né? Aquilo. Ah... Tá na moda, nossa, eu amo, eu vou usar muito porque eu adoro esse listrado rosa com verde. Sim, a cor da mangueira, mas eu amo, eu vou usar. E aí daqui três meses você fala, hum, não era bem isso. E tudo isso tem a ver com o quê? Com as suas referências. Então, querida, descubra a tua estampa que você gosta muito, que você vai usar e vai ser feliz. Não se limite porque alguém falou que você não pode usar vamos pensar assim né vamos dar um exemplo é uma estampa de oncinha e um listradinho azul marinho branco com azul marinho se você se vê usando muito mais ou você até tem peças acessórios na, na estampa de oncinha e você abomina o listradinho azul marinho para que, que você vai comprar ou manter um azul marinho se você vai ficar olhando para aquela peça achando que você tá careta, que você tá muito tradicional, que é, remete muito ao guarda-roupa masculino. Se com a oncinha você sente uma mulher mais poderosa, mais sexy, ousada. Entende? Então vai lá e usa a tua oncinha. Esquece o listradinho que ele não faz parte da, do teu gosto pessoal, do teu estilo de vida ou do teu estilo atemporal. Outro fator assim, que eu acho de extrema importância... É, e eu penso muito nisso. Eu tive muitos problemas, né, há muito tempo atrás, com repetir roupas, né, em repetir roupas. Então eu tinha alguns truques para que as pessoas não vissem, né, que eu estava repetindo. Enfim, né, de novo vou falar, já passei dessa fase. Mas eu era assim. E estampa era algo que eu não gostava muito de usar, principalmente na né, estampa e cor na parte de baixo, porque para mim era algo que gritava. Imaginar que hoje eu já tenho uma calça amarela, né? E eu não importo se as pessoas vão me ver com essa calça uma, duas ou dez vezes. Mas naquela época eu pensava nisso. Então eu me limitava, né? Eu limitava o uso dessas peças estampadas ou muito coloridas. O que eu acho bacana de trazer aqui é que, sim, a estampa marca o look que você vai usar. Se você usar um floral, é pequenininho, bem delicado, talvez não marque tanto quanto você usar um estampado com turquesa, amarelo, verde, folhagens, muitas flores, né? É só isso nesse detalhe que você tem que atentar. Principalmente as mulheres que têm essa dificuldade de coordenar os looks, né? E assim, dá pra você usar esse estampado na mesma semana? Dá. E dá pra usar de formas completamente diferentes. Eu sempre falo aqui de um vídeo que eu fiz usando uma camiseta básica, uma calça jeans, e eu transformei em vários estilos diferentes. E não é tão é, difícil ou diferente de você usar um estampado, tá? Dá para você usar um vestido estampado, uma calça estampada e mudar a parte de cima, mudando completamente o teu look. Talvez essa seja a maior dificuldade de você usar essas estampas que são mais fortes e que são mais marcantes. Mais uma saída que eu vejo é que você pode usar, é, você pode limitar o número, né, de, a quantidade na verdade de padrões e cores que você vai usar. Sendo assim você não fica, né, como eu sempre falo, parecendo um carnaval ambulante. E você limita aí, olha, eu gosto desse estilo, gosto da oncinha, gosto de grafismos, gosto das estampas que são é, mais clássicas também, então eu vou usar, sei lá, eu vou pelo lado do, do amarelo, mas eu vou usar a estampa de oncinha também, que elas se coordenam, é mais ou menos por aí. E uma saída que eu vejo para mim é que eu diminuir a quantidade de peças, é, parece até que assim, né? Eu tenho uma ou duas peças estampadas, mas eu tinha bastante mesmo. Eu diminui um pouquinho essa, a quantidade dessas peças e investi em peças lisas, mesmo que forem é, coloridas, tá? Mas você consegue já fazer essa. quebrar esse padrão de sempre estar tá com uma estampa. Você pode usar uma estampa mais clássica, por exemplo, e colocar uma cor mais forte. Agora. Às vezes, como é que fica né a questão da estampa no visual mais clean porque assim a estampa tecnicamente ela polui o o o look né a imagem na verdade ela usa de muito mais informação do que uma peça lisa né você vê aqui você vê muita informação mas se eu colocar a minha camisa toda estampada de, de, de que tem aquele efeito lenço né que usou bastante você vai ver muita informação na parte de cima. Então, assim, dá para usar? Dá. E tem os truques aí para você usar. E aí não tem muito como fugir disso, gente. Não adianta você falar, ah, mas dá pra usar meu, meu floralzão? Acabei de falar. Dá, dá. Você vai ficar com muita informação, mas não vai ficar com visual mais clean. Quer colocar é, estampa no seu visual e deixar ele mais clean? Prefiro as clássicas, as mais tradicionais o listrado, poá, cabe até um grafismo, um xadrezinho, que eu sempre falo príncipe de Gales, dá pra usar e fica clean. Se o príncipe de Gales você combinar com um preto, né, por exemplo, um blazer príncipe de Gales e uma calça preta, você fica com um visual mais clean, mesmo se a sua camiseta, né, uma camisa for branca, porque vai puxar, né, aqueles tons mais neutros. Dá pra usar? Dá pra colocar bastante cor? Dá? Dá pra usar amarelo? Dá! pode estar com uma calça amarela, amarela gente, coloca aí um vestido, aquele xadrezinho branco, preto ou branco e marinho, pronto, você está aí com o seu look colorido, você não precisa estar com tudo colorido de cima a baixo, eu sempre falo isso, não há necessidade, a tua estampa pode ser mais tranquila e você pode carregar nas cores. Ai, Marcela, eu gostei desse visual clean, mas se eu quiser usar uma one piece, se eu quiser usar um macacão, se eu quiser usar um vestido todo estampado, fica clean ainda? Fica? Fica sim. Sabe o que você faz? Prefira as padronagens mais neutras. Pode ser um xadrezinho, pode ser uma estampa de poá, pode ser o listrado. Todas essas estampas com tons mais neutros, elas vão deixar o teu look com... com informação, mas deixa mais clean, não é aquela coisa que você vai fazer aquela mistura de padrões, de cores, de, de modelagem, de tecido e ficar com aquele mundo de informação. Não, você ainda vai estar com o vestido todo estampado, um macacão todo estampado e ainda assim com um visual mais clean, principalmente se você colocar o sapato né, de cores neutras. Mas também, se você quiser colocar cores, vale colocar um cinto vermelho, um, um sapato é, com uma cor mais vibrante, um rosa, um verde ou o próprio vermelho. Isso também ajuda. E o visual clean não tem nada a ver com você não usar estampas. É lógico que se você tiver com uma camisa branca sem estampa, vai ser mais clean né, do que se você tiver com uma camiseta estampada, mesmo se ela for listradinha. Mas se você pensar numa camiseta branca cheia de detalhes, cheia de recortes, babados, e uma camisa listradinha reta, tradicional, qual a tendência aí? É que a camisa listradinha seja mais clean que a branca. Então estampa também, gente, tem que ter essa percepção, tem que, ser, tem que ter essa noção de que nem tudo é, tem tanta informação assim. Às vezes uma peça básica... Fechadinha, cheia uma gola cheia de babado, babado na, nos ombros, e de recortes, é, nervuras, tenha mais informação do que uma camisa simples estampada. Agora, eu falei de, de mistura, né, aqui, e, e é algo que eu vejo que vocês têm um pouco de dificuldade de fazer, que é o mix de estampa. É engraçado que todo mundo me pergunta, qual é o jeito mais fácil de fazer mix de estampas? E eu sempre dou aquela dica, né? Você tem que usar a mesma padronagem ou de cores diferentes ou usa as mesmas cores com as padronagens diferentes. É um mix de estampa. Mas como é que eu faço isso para que eu tenha um visual mais uh, minimal e usando né, as minhas peças atemporais? Dá para fazer? Tá. E se alguém falar que não dá, nem fala com essa pessoa, tá? É, eu tô aqui já borbulhando na minha cabeça pensando em fazer... Uma pasta no Pinterest com esses mix de estampas minimalistas ou atemporais, chamem do que vocês quiserem, mas para vocês entenderem como dá sim para você fazer inúmeras coisas sem fugir da tua essência, sem fugir das suas referências. Novamente, vamos lá pegar as estampas mais tradicionais? Você pode pegar uma saia com um estampadão de Poá, bem. Uh... Um giga, né? Uma estampa gigante de poá e colocar uma blusa com uma estampa de listra, né? Bem fininha, usando o mesmo tom. Quer usar um pouquinho de cor? Pode usar também na parte de baixo um terracota, né? Com uma estampa de bolinha branca. Usa um listradinho um pouquinho mais aberto, joga uma jaqueta jeans por cima. Ou se joga no listrado. Usa na parte de baixo um listrado. Com listras bem largas e em cima você usa um listrado bem fininho. Tudo isso é mix de estampa e tudo isso é muito legal de fazer, de testar, de ver como você se sente, se você está se sentindo bem, bonita, atraente, se esse mix de estampa faz sentido para você em algum momento da sua vida. Pensar e repensar se você quer fazer um mix de estampa, porque toda consultora de estilo, imagem pessoal. Fala que você tem que usar, ou se você realmente gosta disso. Mais uma vez, autoconhecimento, intenção, propósito, essência, tudo que eu falei aqui, tá? É, eu gostaria que vocês entendessem como um guia para vocês buscarem as suas referências. Eu vou dar o meu, um exemplo meu, tá? Eu gosto das referências. É, da moda masculina, da moda tradicional masculina, clássica. São os listrados, alfaiataria, as cores mais sóbrias, mais afastado do corpo. Peças mais estruturadas. É muito difícil você me ver com uma peça que não seja tão estruturada. Se está estruturada em cima, embaixo. Se não está estruturada em cima, embaixo está. É muito difícil porque eu trago essas referências de cores. Né? Eu falei no, no vídeo anterior, eu gosto de vermelho porque isso remete à minha infância. Minha mãe, batom vermelho. Minha mãe estava sempre com batom vermelho, uma unha vermelha e assim, sapato tal. Ela gostava muito de vermelho e foi uma coisa que eu peguei pra mim. Eu gosto. Toda essa estética vintage também eu gosto. Tanto é que eu, né? todas as as maquiagens que eu faço, assim, maquiei, vou fazer alguma coisa no olho, já puxo, sabe? Um gatinho, nem que for assim, só um pouquinho, sem, sem o delineador mesmo, só um pouquinho com lápis. Mas é algo que eu gosto, eu gosto de marcar os olhos. Nem tanto a boca. A boca eu marco, né? Aprendi a gostar, porque era algo que eu tinha agonia, tá? Depois que, graças a Deus inventaram o batom mate, eu consigo usar um batom que é gloss, batom muito... Nossa, a melequente já me dá até agonia só de pensar. Então, eu consigo usar. Então, são essas referências que eu trago que fazem e compõem o meu estilo temporal. Ele é montado dessa forma. Então, voltando lá no masculino, né, com as estampas, eu gosto de listradinho, gosto de príncipe de Gales, eu gosto de xadrez. Se a gente pegar um pouquinho, voltar um pouquinho, né? Eu falei agora também do estilo vintage, eu amo poá. Eu tenho três vestidos de poá. Três. Que eu estou, assim, lembrando agora. E eu uso pra caramba. Eu amo bolinhas. Então, são essas coisas que, assim, eu gosto e eu vou levar a minha vida inteira. Não estou nem aí se não tiver mais estampa de bolinha, ou se o Príncipe de Gales não tiver é, mais em alta, ou se não tiver mais usando xadrez com tá, eu vou continuar sempre usando xadrez. Porque é algo que eu gosto. Então... É, eu vou deixar aqui esse, essa reflexão para vocês. O que de fato são as suas referências e no que isso vai impactar nas estampas que você vai escolher? Começa por aí. Antes de você chegar, abrir teu guarda-roupa e jogar tudo quanto é estampa fora e começar do zero, repensa isso. No que você gosta de verdade? E assim, ah, eu vi numa novela tal e eu gostei. Se você viu na novela, a novela acabou, você pegou para você e usa, é isso aí. Não precisa de mais nada. Eu quis trazer esse vídeo para é, dar um norte para quem está usando estampa para conseguir algum estilo ou muita cor para conseguir algum estilo e aí se vê mesmo nessa, né, nesse mar de, de estampas e às vezes um look deselegante, um look é, às vezes brega. Eu não gosto de falar isso porque cada um tem o seu estilo. Mas se você, se, se você não está se sentindo bem... É hora sim de fazer um detox e começar a usar as estampas de forma intencional. Comunicando alguma coisa. Quando eu uso essa camisa larga, eu estou comunicando alguma coisa. Quando eu uso uma blusa mais justa, eu comunico outra coisa. É nisso que eu quero que você comece a pensar em relação às estampas. Então, se você gostou desse vídeo, e eu espero muito que você tenha gostado, deixa o teu like aqui e eu vou pedir para você também com partilhar tem alguém que precisa ouvir isso eu sempre falo para vocês é, ajudarem né a levantarem outras mulheres isso é muito importante não retém essa informação que para outra pessoa pode ser ainda mais significativa para você. Então já compartilhe aí com umas 5, 10 amigas, irmã, mãe, sogra, sobrinha, cunhada. Compartilha com quem você quiser para que mais mulheres tenham a liberdade para se vestir com autenticidade. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música